Olá, tudo bem? Eu sou o William Silva esse aqui é o nosso segundo vídeo tá? sobre é, fundos de pregação né? ou, ou fundos worship para pregação e oração e além de eu trazer os quatro exemplos agora em lá menor eu vou também mostrar para vocês aqui uma dica especial tá? que é o segredo que eu uso para criar é, frases e novos fundos de pregação tá bom? Então assim, não esqueça de assistir o vídeo até o final, tá bom? Também não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, principalmente, né? Porque o YouTube anda aí desativando o sininho do pessoal, tá bom? <risos> é, e fique comigo aqui até o final do vídeo, tá bom? Para ser o meu aluno, já sabe, né? Tecladoonline.com.br, os links estão aí na descrição do vídeo, ok? Vamos então ao nosso tutorial. É, a gente vai falar dos mesmos acordes, tá? Só que em outra sequência, ok? Então assim, hoje, tá... A gente vai só trocar os acordes de lugar. Vamos usar aquela velha sequência da música Faz Chover, é, o som da chuva lá da, da Sora Moraes, Lindo É, entendeu? Tudo, é a mesma sequência para essas três músicas, que é Lá menor, Fá, Dó e Sol, tá? Vocês estão vendo esse piano aqui, tá editadão, né? Na verdade esse piano aqui eu usei para gravar o tutorial da música Yeshua do Fernandinho, tá? É um piano com bastante compreensor, se eu tirar os pads aqui, ó. tá vendo que ele é bem comprimido? Tá? E aí a gente joga uns pads aqui, são dois, né? Tá, ó, um, dois, o outro, são dois pads juntos. Tá? E aí, o que, que eu fiz aqui? Para dar um efeito mais interessante, eu coloquei um segundo piano oitavado, ó. Tá? vou tirar o piano principal, ó. tá vendo? Ó. Piano oitavado e o piano na sua oitava normal, tá? Para dar esse efeito de worship aí, tá? tá tudo bem molhado, ó. tá vendo? Vamos voltar ao tutorial, né? Então a gente vai trabalhar então, com esses quatro acordes, né? Lá menor, fá, dó e sol, tá? A primeira ideia que eu vou passar para vocês é essa aqui, ó. tá? Mão esquerda, vocês podem fazer o oitavado ou tônica e quinta, tá? Pode ser aqui, ó. Vai ser essa aqui, ó. Vou passar para vocês aqui, tá? Um passo a passo Dessa primeira ideia aqui, né? Em cima desses quatro acordes, ó Você vai repetir a mesma frase nos três primeiros acordes, tá? A frase aqui, ó Si, Dó, Mi, Sol Tá? Então, ó Si, Dó, Mi, Sol Sobre o Lá menor, ó Beleza? Beleza? Mudou para o Fá, na hora que caiu o Fá, você entra já com a frase, ó. Si, Dó, Mi, Sol. Beleza? Vamos pro Dó. Si, Dó, Mi, Sol. E agora, no acorde de Sol, a gente vai fazer aqui, ó. Si, Dó, Mi, Si. Tá? Bem devagarzinho, ó. Si, Dó, Mi, Sol, si, dó, mi, sol, ok? Si, dó, opa, mi, sol, já ia lá para cima. <risos> si, dó, mi, si, tá? Então assim, essa frase aqui ela é bem característica mesmo do estilo worship, né? E você pode estar tá usando aí para fazer um fundo de pregação. Principalmente se você quiser já cair na música Lindo és né? Então, porque você está aqui, ó. Aí você já pode cair, ó. Eu não sei cantar a música, tá? Glória, glória Eu te dou Jesus Dá até pra cantar em cima, tá vendo? Jesus Meu Deus, me perdi todo Tá? Mas assim, você já consegue Fazer a deixa Pra cair na música E assim, aproveitando né, Que a gente tá falando da música Lindo É Você pode também até usar essa melodia, se caso, tá, é, a mensagem, ou o que está sendo pregado, levar para essa música, tá, então, porque você tá aqui, ó. Tá vendo? Vou passar para vocês aqui, ó, essa ideia, ó. Dó, Si, Dó, Si, Dó, Si, Lá, Lá, Sol, Lá, Sol, Lá, Sol, Mi, Mi, Sol e depois Ré, Sol, Ré, Sol, tá? Bem devagarzinho, né, ó. Tá aí, mamão com açúcar, ó? Tá bom? Também é uma ideia que pode ser usada, tá? É, se a mensagem der a entender que vai terminar nessa música, tá? Então você tá aqui nessa situação, né? É. Tá, então, tá nessa situação, né? E aí, você pode emendar. OK? Bom, na verdade eu ia passar uma sequência aqui, uma ideia e passei duas ideias, né? Então acho que é bom a gente então partir para terceira ideia. Vamos lá então? Bom, a nossa terceira ideia, dentro ainda dessa sequência, vai ser essa aqui, ó, bem parecida com a anterior, tá? Ou melhor, com a primeira, só que a gente vai mudar o caminho melódico, tá? Vai ser essa aqui, ó. Bem parecido, tá vendo? Ó. A ideia então, dentro dos mesmos quatro acordes, vai se usar uma melodia que vai se repetir nos três primeiros acordes, e no quarto a gente muda, tá? Então, Si, Dó, Mi, Si, Dó, ok? Si, Dó, Mi, Si, Dó, Si, Dó, Mi, Si, Dó, tá? de novo, o próximo acorde... Si, Dó, Mi, Si, Dó. E agora a gente vai subir até o Sol. Si, Dó, Ré, Sol. De novo. Si, Dó, Mi, Si, Dó. Si, Dó, Mi, Si, Dó. Si, Dó, Mi, Si, Dó. Si, dó, mi, si, dó. E aí vamos subir. Si, Dó, Ré, Mi. Bem facinho essa, tá? É... E vamos aqui pensar em outra situação agora, né? Além dessa. A nossa quarta opção aqui, né? Nosso quarto modelo vai ser esse aqui, ó. tudo aí bem worship aí né vamos lá ó sobre o lá menor lá si dó sobre o fá lá si dó sobre o sol sol sobre o dó né <risos> sobre o dó sol si dó talvez vocês acham que eu não erro erro também <risos> e sobre o sol si dó si sol tá Vamos repetir, tá, para não ficar confuso, ó. Sobre o lá menor. Lá, si, dó. Sobre o fá maior. Lá, si, dó. Sobre o dó maior, tá? Sol, dó. Oh, meu Deus, sol, si, dó. Tá vendo? Estou errando a hoje. E sobre o sol maior, si, dó. Si, Sol. Ok? É, deixa eu repetir aqui para que eu errei duas vezes já, né? Vamos ver se consigo acertar. Vamos lá. Sobre o Lá menor. Lá Si, Dó. Sobre o Fá. Lá. Si, Dó. Ok? Sobre o Dó maior. Sol. Si, Dó. E sobre o Sol maior. Si. Dó, Si, Sol, Ok? A dica de ouro que eu quero passar para vocês, tá? Que, que é o, o, o motivo de eu montar os fundos tal, é o, a teoria por detrás disso, é a seguinte, tá? Você que não quer ficar tocando acorde, quer fazer uns fraseados, foque em notas do acorde, coloque notas do acorde como alvos, entendeu? Lá no curso de teclado online, eu ensino as notas de passagem, entendeu? É, e as notas de passagem elas sempre têm um alvo, que é chegar na quinta, chegar na terça, na tônica do acorde. Então, ó, olha só comigo isso aqui. Eu tenho um lá menor aqui. Eu tenho que começar a movimentação e terminar em uma nota do acorde. Então, as notas do acorde são lá, dó, mi. Então, eu tenho que pensar numa movimentação que termine numa nota do acorde, tá ó? Imagina isso aqui, ó. Tá vendo? Ó? Então são notas do acorde de Lá menor, tá? É... Ah, mas e se eu quiser usar a escala maior? Você também pode, ó. Tá vendo? Ó? A única coisa que vocês têm que entender é que vocês têm que criar padrões é, rítmicos, padrões de frase, entendeu? Pra não ficar uma coisa bagunçada, tipo... Não, isso não, entendeu? Apesar que até assim acaba né, saindo alguma coisa Mas criem padrões rítmicos Para que você também comece a trabalhar melhor essa questão Então, ó, eu vou focar sempre cair em notas do acorde Para o Fá maior, vai dar certo Por quê? Porque Lá, Dó e Mi são notas do acorde de Fá maior Mi a sétima maior ó. tá vendo? Pro Dó maior, olha que interessante. O Mi é a terça, ó. Ó, só que já não ficou bom começar aqui, tá vendo? Por quê? Porque o Lá é a sexta. Então, a gente não, não é muito bom você começar por notas que não são notas do acorde, tá? A sexta, ela não é nota do acorde, nem a sexta é, e nem a décima terceira, entendeu? Para acordes dominantes, né? Então, o que você vai fazer? No lugar da sexta, você pode usar a quinta, tá, ó. Viram ficou bonito? E até para o Sol maior, ó, vocês vão precisar criar uma, uma ideia de resolução. Vão precisar resolver o acorde. Ó. Tá? Ou um. Desde que vocês terminem na terça aqui, para um acorde dominante, fica legal. Porque o Dó é a quarta. Tá? ó Sol com quarta, Sol. Então, sempre que tem um acorde com uma função dominante assim, é, eu busco trazer essa intenção aí da quarta, entendeu? E tudo mais, tá bom? É, lembrando assim que a gente tá tocando em Lá menor, mas a tonalidade predominante aqui é Dó maior, né? Então o Sol com quarta, ele cabe, tá vendo? Ó? Tá? É, por conta disso, tá bom? Por, aí é, são tonalidades relativas e tudo mais, eu não vou entrar no mérito dessa situação agora. Mas a gente pode começar a criar várias situações pensando em que Em chegar em notas do acorde. Se você não quiser repetir uma frase, apenas pegue uma rítmica e caminhe para notas do acorde. Vou dar um exemplo. Ó. Se eu estou em Lá menor, tá? eu vou caminhar para terminar em notas de Lá menor. Se eu for para Fá, eu vou caminhar para terminar em notas do acorde de Fá. Ó. Tá vendo que eu sempre, quando bate o acorde, eu, eu entro numa nota do acorde, ó. ó. A mesma frase, ó. Então, o que, que eu quero mostrar pra vocês? Que a ideia é usar a escala maior... Tá? E você sempre, quando entrar o acorde, entrou Lá menor, eu preciso estar em uma nota, eu tenho que tocar uma nota do acorde Lá menor, tá? Ó, Sol maior, Tá vendo? Fá maior, terminei nota de acorde de Fá. Dó, tá vendo? Pro Sol, ó. Sol com quarta. Terminei. Pro lá menor, vou voltar. Por que Sol? Sol é a sétima de Lá menor. Terça de Fá de dó quarta de sol sol terminei em lá menor tá e para aqueles que têm mais agilidade você pode trabalhar oitavado ok é isso aí pessoal é para aprender essas técnicas e se aprofundar mais na questão harmônica tá não se esqueçam de acessar curso de teclado online oficial.com ou teclado online.com.br, ok? Eu não posso terminar esse tutorial sem é, deixar aqui os meus sentimentos, tá? A família do pastor e professor Eli Neves, ok? É, hoje né, eu recebi a notícia que ele faleceu, tá? É, muito triste, né? Ele é um professor de teclado, tem um canal com 50 mil inscritos. E hoje isso, eu senti muito isso, sabe? Porque ele está na mesma caminhada que eu aqui, que o Daniel Pincos, que o Ed Araújo e tudo mais. E a gente fica muito triste porque é uma perda muito grande para o corpo de Cristo em si, né? Porque a gente que faz esses tutoriais na internet, a gente tem o objetivo de abençoar as pessoas, né? É, e também para nossa sociedade em geral, porque não é só um influenciador digital, não é só um pastor, Entendeu? mas é uma pessoa que traz um trazia um trabalho né é, para ajudar a nossa sociedade tá então é com muito pesar aí que eu trago essa notícia para vocês tá bom é, que Deus conforte família e eu tenho certeza que nesse momento ele está é, nos braços do nosso Senhor aí né está lá é, e um dia nós vamos nos encontrar com ele em nome de Jesus né todos nós aí vamos nos encontrar lá com Jesus tá bom gente Fiquem com Deus, tá? E eu espero vocês aqui no canal, tá bom? E com novos tutoriais aí, tá bom? Não esqueçam de orar pela família tá? do professor e do pastor Eli Neves para Deus confortar a família, tá bom, gente? Fiquem com Deus e até o nosso próximo tutorial. Tchau!